Ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal no Youtube Roberto Rodrigues, Reflexoterapeuta podal Hoje estou recebendo uma visita incrível Nossa terapeuta, né? aluna terapeuta, terapeuta, terapeuta Marisa terapeuta. Marisa, veio de pertinho para visitar? Em de Alvorada, Rio Grande do Sul Visitar o professor, amando tudo Encantada com as aulas que a gente está fazendo e espero que repita de novo esse momento aqui. Que legal, que bacana. E você pegou o MDF? MDF, o MAD e a você. do Ser. Uau, pegou os três cursos. Os três cursos. Já concluiu o MDF? MDF. Concluiu o MAD. O MAD. Uhum. E já está trabalhando? Já, já estou trabalhando. O que o pessoal quer saber é o seguinte. Quem assiste esses vídeos, eu sei que o pessoal quer saber. Ela está trabalhando? Está trabalhando? Sim. Tá está vivendo as dores das pessoas? Sim, com certeza. Está ganhando dinheiro? Também. Também? Também. Então, fala o pessoal, conta uma, um caso assim, de alguém que você atendeu e depois você fala se você quiser. Né? O pessoal quer saber quanto você já faturou nesse período que você está junto com a gente. Ah, é, é um comecinho, a né? é, agenda recém abriu, mas de uns 800 a 1.200 eu já, já não creio. Hum. E quanto tempo você está com o curso com a gente? Ah, eu já estou há uns dois meses já. Dois meses. Você é da turma do que entrou ano passado, tô... na época do Black Friday? Uh, isso, Black Friday. Ah, teve uma promoção, né? E ela entrou e fez dois os dois cursos? dois cursos. Já está faturando? Faturando, encantada, os resultados e... são ótimos. E os clientes? Conta um caso pra gente assim, de alguém que, Pá, nossa, me chamou muita atenção. Ah, os clientes chamam sempre a atenção quando saem satisfeitos, é, dizendo que dormiu bem, dizendo que já não está mais sentindo aquela angústia que muitas vezes está sentindo, aquela dor física, né? e isso é gratificante, muito gratificante. Que legal, que bacana. E a família, está contente a com família, você? A família está orgulhosa, principalmente é. os filhos, orgulhosos. Me fala um pouco disso. Não posso, senhor Mas é um choro de alegria. Não, não, não a família está contente. Tá, tá, tá está é, contente. Contente. É, é muito legal esse trabalho todo que a gente faz, porque a gente vê a transformação do nosso aluno, né? Agora a terapeuta já, né? Uma reflexo formada. E a transformação dela reverbera em toda a família, né? A família contente, os filhos, vendo a mãe feliz, os filhos ficam mais felizes mais feliz, também. Mais felizes, mais hum. felizes. A empresa que eu trabalho também, é um salão que as clientes estão totalmente é, aceitando meu trabalho, meu novo trabalho, que é a reflexologia cordal, né? é o próprio salão é um salão que está buscando muito agora a reflexologia. Pós pandemia, né, que é a carinha todo mundo, é um carinho especial, né, uma psicologia Legal. E só vem assomar, só a somar. Então já que você já está trabalhando, certamente você tem um contato. Se alguém quiser entrar em contato com você para massagem, como que faz? Pode entrar pelo telefone, que é o 984 468026, ou no tal do salão também, que é onde eu trabalho, na Padre Chagas. E é, é tudo bem facinho de encontrar na internet. Isso. Só que é lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. E qual a cidade que é? <risos> Porto Alegre. Em, na cidade de Porto, Porto Alegre, Alegre. Capital, capital. Legal, bacana. Uhum. Então, para ficar fácil, né? Acho que o João Paulo já colocou para vocês aqui na legenda o contato da Marisa, como que faz para receber reflexologia, reflexoterapia com um carinho especial e com a nossa metodologia SPO. Aquela metodologia que a gente fala que ele é simples, prática é. e objetivo. Com certeza. Amei que você veio aqui, meia feliz. Também. E fica o convite: convida as suas meninas e suas amigas com... para vir para cá também. Convido sim, é. todo mundo que quiser vir, vão super bem recebidos. Um lugar maravilhoso, pessoa nota 10. É. Foi um prazer conhecer pessoalmente. Tudo nosso. Tudo nosso. É. E muitas coisas pela frente ainda vai acontecer, é. né? Uma ótima estada aqui. Você tá, ela está em Mineira, né? na casa dos filhos, em visita. Uma ótima estada aqui para vocês. Passei bastante, Muito beijem bem. bastante Muito. seus filhos, né? com é. total cuidado, pandemia, aquela coisa toda, com né? Com certeza. E quando voltar para casa, um ótimo retorno. Muito obrigada. E que os amigos aí de Porto Alegre, né? Rio Grande do Grande Sul e nas redondezas aí, possam receber o carinho da reflexologia, da reflexoterapia da Marisa. Com certeza, vão receber. Ok. Tchauzinho pessoal, então, tchauzinho pessoal, até mais, tchau, tchau, valeu!